A gente, temos evidências de uma aliança interessante, da qual talvez seja melhor você saber. E lamento dizer que já sabemos o que houve com o nosso helicóptero lá no Eita. Eita. Escuta só. Tinha massa aqui, ó. Caralho. Massa agora aqui. Não, merda. Não, caralho. Que porra. Ganhou uma 12 com 7 mil de dano só. Ah, mesmo Meu pet morreu Eu escutei, parecia um pokémon morrendo Peguei uma Uzi <risos> pokémon aqui Pokémon morre? Tô sem casaco É, tão com frio da porra aqui <risos> Seu visual não tem nada a ver com short uma calça azul, uma camisa verde, um <risos> Você tá preocupado com a moda do jogo agora, é? Ah, o seu visual não tem nada aqui. a ver com esse ver. Apocalipse, apocalipse pro biológico. <risos> Você tem que se vestir de acordo. Ah, ah, aqui tem um corvo, ó. vamos ver se ele. ele tá bugado. Ele tá, tá voando, se debatendo. Ele tá né, na parede. Que que que tá bater, vendo aqui no chão? Aqui no chão, tá vendo? Tá vendo o aqui no chão? Você tá em cima dele? Acho que você tá vendo coisas. É o Gadernau, né? Ué, ah, tem você um corpo aqui! Nossa, meu! Tem um corvo aqui não! Você tá vendo o que aí? <risos> <risos> Mas rapaz, isso é o ópio, né velho? Isso é o ópio, né velho?